Olá, me chamo Mitchell. E de uns dias pra cá, venho notado um comportamento muito estranho à minha cachorra. Ela vem arranhando a porta do quarto, da cozinha ou até mesmo na sala. E até então não me incomodava. Mas em um desses dias, cheguei cansado do meu trabalho e fui me deitar. E no meio da noite, Kiara não parava de arranhar a porta de jeito nenhum e depois de chamá-la umas 5, 6, 7 8 vezes eu então resolvi jogar o travesseiro nela e foi aí que eu percebi que Kiara estava do meu lado mas se ela estava do meu lado quem poderia estar arranhando a minha porta? se inscreva no canal e ative o sim.